Fala, galerinha, aqui eu sou o Francis Isotomo, professor de Química e agora eu faço parte da plataforma do Bioexplica. Pessoal, a melhor equipe do Brasil, todas as disciplinas para você então detonar na prova que você quiser, tá? Né? seja na prova do teu estado, seja na prova do Enem. Conte então com a melhor plataforma do Brasil. Eu sou o Francis e em Química você pode contar comigo para o que der e vier. Um abraço, galera.